E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo falando sobre as novidades que vai chegar pra gente aí no próximo update, que vai se chamar Road Trip. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva, porque na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5. Todos os eventos sazonais eu faço lá na Twitch, trago aqui pro canal resumido, compartilhando todas as configurações para ficar mais fácil pra você. E nesse próximo evento sazonal que vai começar a partir de quinta-feira, agora, às 11:30 h 30 da manhã, completando 80 pontos, a gente vai pegar o Audi RS e Tron e completando 160 pontos, a gente vai pegar a McLaren 765LT. Esse evento que tá muito bacana, vai valer a pena a gente fazer os eventos sazonais para completar essa pontuação aqui, tá? Pra gente completar a pontuação e pegar o Audi e a McLaren, a gente tem que fazer o evento de verão, outono e até chegar no inverno pra gente pegar a McLaren. Nós estamos aqui no primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira agora, que esse aqui é o único que que não me deixou muito animado, porque eu não gosto muito de carros antigos, É a gente tem um Bentley Turbo R que muita gente gosta, eu já não curto muito, Deixe aí nos comentários se você gosta desse carro, é, Para mim é mais para colecionar ou vender. Agora esse MG MG3 eu já gosto um pouco dele, mas como eu já tenho um aqui, eu vou pegar esse aqui para vender. Se você já tem um carro desse aqui, eu recomendo você já vender ele, porque muita gente não vai assistir esse tipo de conteúdo e vai lá no leilão e compra esse carro por 20 milhões, beleza? Na sequência a gente a gente tem os desafios do Forza Tom que bugou para mim pela primeira vez os desafios não funcionou aqui no canto a gente tem uns desafios diários que dá um ponto só é muito bom fazer os desafios do Forza Tom tá porque você ganha Forza points os Forza points vai dar para você pegar carros como esse Koenigsegg CCGT que é muito difícil ele aparecer ele está aqui por 600 forza points a gente tem uma corrida online aqui que vai dar um Aston DB11 mais 10 pontos é muito bom fazer isso aqui tem um Event Lab aqui também três pontos e a gente tem aqui dois desafios que é uma placa de perigo e um radar de velocidade e na sequência né como esse evento aqui de verão vai ser de corrida de velocidade são quatro eventos de corrida de velocidade que pelo menos nesse quesito eu já gostei e a gente tem ali a caça ao tesouro desafio de tirar foto na sequência a gente tem um desafio do Horizon Open a gente tem dois desafios da expansão da Hot Wheels e dois eventos de rivais mensais onde a gente vai poder testar esses áudios novos que chegaram aqui pra gente. Gostei muito daquele primeiro áudio ali, o RS7, mano, ele veio classe B. Eu achei, eu fiquei impressionado. Esse carro não é classe B, ele é um classe A alto. E ele veio pra gente classe B, então provavelmente esse carro vai ser muito bom, no mínimo na classe A. Eu acho que aquela BMW, ela deveria ter vindo pra gente na classe B também. Achei muito estranho. Esse carro veio numa classe muito baixa, eu agradeço. Essa aqui é a loja do Tom, onde pra mim o que compensa é pegar o Koenigsegg, né? Não vai vale lá a pena gastar com a F12 TDF porque eu acredito que ela tem na loja, esse carro é bacana ver esse carro ganhar umas corridinhas no online agora a gente está aqui no evento de outono que já está melhorando, a gente vai pegar o Audi RS7 evento imperdível, evento de outono e o Toyota Runner, Esse carro aqui é um carro bom para vender no leilão, para quem já pegou, tá? Esse Audi aí, eu tô botando fé que esse carro vai ser bom, porque ele veio classe B. Esse, esse carro tá bugado. Quase certeza disso. Olha só, a gente tem aqui, evento do Tom na sequência, Tom diário. Loja do Tom vai dar uma Ferrari Enzo, que eu achei que era FXX. Ferrari Enzo é um carrinho bom também no online. A gente tem um Horizon Arcade dando três pontos. Esse evento aqui, ó, de outono, eu tô vendo que vai ser de cross country, né? Então, a a gente vai ter uma corrida online de cross country e vai ser carro estoque, então prepara, viu? Ali no canto a gente tem um evento lab, na sequência placa de perigo, área de velocidade, um desbravador e mais três corridas de cross, porque esse evento aqui é de cross, a gente tem ali uma caça ao tesouro, desafio de tirar foto, a gente tem um evento de eliminador, dois eventos ali na expansão da Hot Wheels e o restante ali, né, que são os rivais mensais, eles valem para todas as estações, é por isso que é muito importante fazer. Essa aqui é a loja na loja do Forza estão uns dois carros aqui que eu acho que não compensa comprar porque a gente já tem, né? São carros que tem na loja. Agora a gente tá no evento de inverno, que chegou mais um carro, eu acho que é japonês, eu não sei de onde é esse carro aqui, mas é pelo menos ele não é elétrico. Eu achei ele, cara, eu tô na dúvida se ele é bonito ou se é um carro exótico, né? Porque é bem diferente o um carro bonito e um o carro exótico. é os dois juntos, deixa aí nos comentários. Dois carros exóticos, né? Porque esse GTO aí também é um carro de evento sazonal e eu acho que ele é um carro excelente para quem tem aí vendendo no leilão, tá? Ali a gente tem os desafios do Forza. Tom. Tô vendo que esse, esse, esse evento sazonal de inverno aqui, ele é meio japonês, né? Porque os desafios do Forza Tom ali já tem um carro ali, JDM. Ou talvez não. Na loja do Forza Tom aqui, a gente tem um Porsche 911 GT1, que é um carro OK, tração traseira classe S1. A gente tem corrida aqui. Eu tô vendo que esse evento aqui é de corrida de rua, tá? Inverno é corrida de rua. O que, é que você tá achando dessa temática de cada estação um tipo de evento diferente, né? Porque a gente já passou ali corrida de velocidade, corrida de cross, agora é corrida de rua. Então eu tô achando interessante, cara. Eu achei bacana essa ideia, esse road trip. Corrida online pra ganhar um muzzler, né? Agora eu quero ver quais os carros que a gente vai correr, né? Porque se for esse carro aí, muita gente vai passar mal, que ele acelera demais. A gente tem ali jogos da Playground Games, uma placa de perigo, um radar de velocidade, uma corrida de rua. Cara, corrida de rua de caminhão, aí é pra acabar, hein? A gente tem outra corrida ali, várias corridas, né? E vão dar carros, né? Aquela ali vai dar o Eclipse, tem o Megan RS. Ali na sequência, a gente tem uma caça ao tesouro. Ali também, que vai ser já dá para ver que a gente vai ter que fazer um desafio de corrida de rua com carro hatch para mostrar a charada, né? Na sequência, evento de tirar foto Horizon Open, dois eventos dentro da expansão abandonar ou oh, dentro da expansão da Hot Wheels e dois eventos ali de rivais que vale para todas as estações. Esses dois carros aqui, o que vale mais em conta é esse Porsche, se caso ele não esteja lá na loja. Né? agora a gente está no último evento sazonal desse update que eu achei muito bacana deixa nos comentários o que você achou esse carro aqui é o único que eu lembro que é um carro reciclado eu acho que aquele Bentley o primeiro lá também é deixei nos comentários esse Nissan aqui eu acho que na classe A do Horizon 4 ele era bom então provavelmente ele vai ser bom aqui também principalmente se ele vir na classe C aí e a gente jogar ele na classe A eu acho que vai ficar legal, completando 40 pontos Ferrari 512 TR um carro bacana aí também, o carro apareceu só uma vez no evento sazonal, é um carro tração traseira, fácil de controlar na classe A, bacaninha a gente tem ali os desafios do Tom. desafios diários, que dá 20 pontos cada desafio, a lojinha do Tom já dá pra ver que tem um Lamborghini sexto elemento ali, então é um carro que não tancou muito bem, só ele de São Forza na classe S2, que eu acho que foi nerfado. Na sequência, a gente tem corridas online. Esse evento aqui já dá pra gente ver que é de rally, né? Faz sentido, né? Quatro estações, quatro eventos diferentes. É rally também é bacana, eu só não gosto de cross. Então a gente vai ter uma corrida de rally aqui. Eu acho que o carro da capa não é o que a gente vai correr, é o carro que a gente vai ganhar. Então talvez os carros que a gente vai participar do evento são de classes baixas para ser mais fácil de controlar. A gente vai ter aqui um event lab. Eu estou vendo aqui jogos da Playground Games. Área de velocidade, placa de perigo, área de drift. Na sequência, três corridas de rally. Essas três corridas vão dar carros. A gente tem ali uma caça ao tesouro, um desafio de tirar foto, desafio do eliminador, dois eventos da expansão e aqueles dois ele já era. A lojinha né, do Forza Tom, acho que é o único, cara, para mim esses carros aqui tem na loja, eu não desperdício meus pontos com esses carros aqui. Esse aqui é o Nissan, né, que vai aparecer pra gente. Tomara que esse carro seja de classe baixa, porque eu quero testar ele. O Veloster é, os, é um dos carros que vai vir com body kit pra gente, né. Eu acho que, pelo menos, mais manobra ele vai ter. Eu, eu espero que esse body kit, que é da vida real, não seja um body kit que dê, dá mais 300 de quilos o carro, né? Tem uns body kits que aumenta muito o peso do carro. E tomara que esse não, tá? menos manobra ele vai ter mais, tá? Então tomara que dê pra gente fazer uma configuração para ele andar bem. O que, que você achou do Veloster? E a gente vai ter esse Golf, que é um carro muito bom os números dele, só que ele sai muito de traseira. Então com esse body kit, teoricamente esse carro vai ter que ter mais aderência. Esse body kit também, é, pelo que eu pesquisei, ele existe na vida real. Só esse que eu achei um pouco um exagerado, mas tá bacana, essa roda aqui o pessoal do Forza colocou, pelo amor de Deus, essa roda aí não combinou. O que, que você acha desse carro aqui também? Eu acho que com esse body kit ele vai ser bom, tá? Esse Golf eu acho ele melhor do que os Golfs que a gente já anda que são ótimos. Esse aqui é aquele Bentley, né, que a gente vai ter, um novo Bentley aí. Eu não sei se esse carro vai ser bom, ele é meio pesado. E aqui a gente tem, ó, a comemoração dos 10 anos do Forza Rorais 1, tá? Então a gente vai ter algo no próximo evento sazonal, tá? No mês que vem. Finalzinho desse mês a gente já vai saber o que que vai significar esses 10 anos, que pelo que eu entendi é, é comemoração de 10 anos do Colorado, que é lá do Forza Horizon 1. Então a gente vai ter algo do Forza Horizon 1, tá? Talvez vai ser só os eventos sazonais com os carros do Forza Horizon 1, tá? Não fique esperando. Nossa, vai chegar um mapa, uma DLC, uma expansão. Talvez não, porque... Pelo que eu estou entendendo, vai ser a temática do evento sazonal, não uma DLC, tá? Mas vamos, fica ligado no canal, se inscreva aí para gente saber o que realmente vai chegar para gente. Esse aqui é o audi elétrico, tá? Que não vamos ter som nenhum desse carro, mas tomara que ele seja um carro bom. De manobra de velocidade, também eu tô vendo que os carros elétricos, né? Que nem o último que chegou para gente, eu acho que é o x Ele é um carro que vira bem, ele tem uma velocidade, mas aí você tem que escolher: ou você fica com velocidade, ou você fica com aceleração. Então, o carro não pressou para nada, tá? Porque se você colocar aceleração, não tem final, e se você colocar final, você não tem aceleração. E Esse aqui é o Audi que chegou de classe baixa. Esse carro tá na classe B. Então, provavelmente esse carro vai ser muito bom para customizar. Porque se ele é da classe B, nós podemos jogar ele na classe A, reduzir peso, colocar pneu e tal. Vai ficar top. Então, eu estou muito esperançoso para esse carro aqui. Diga aí nos comentários o que você achou desse update. Eu achei muito top.